Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse domingo a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, ou a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Ele é o sopro, a vida que nos mantém vivos. É, mas nos mantém vivos na fé na esperança, nos sonhos que Deus plantou no nosso coração através de Seu Filho Jesus Cristo. São Francisco de Assis, ele tinha uma profunda devoção pelo Espírito Santo. E ele dizia que o que mais o frade deve desejar é possuir o Espírito do Senhor e o Seu santo modo de operar. E ele também pediu que os capítulos, da ordem, quando todos os frades se reunissem, fosse sempre na festa de Pentecostes. Ele tinha também um amor indizível, segundo os biógrafos a Nossa Senhora, porque ela, através do Espírito Santo, tornou nosso irmão, o Senhor da Majestade, Jesus Cristo. E São Francisco também escreve, que o Espírito Santo, já desde a eternidade, Ele participou juntamente com o Pai e o Filho da obra da criação. Diz Ele o seguinte, Altíssimo, Onipotente, Santíssimo e Soberano Deus, Pai Santo e Justo, Senhor do céu e da terra, por Ti mesmo te damos graças, porque por Tua santa vontade, e pelo teu único Filho, com o Espírito Santo, criastes todos os seres corporais e espirituais. E a nós, feitos a vossa imagem e semelhança, nos colocastes no paraíso. Então, São Francisco enxerga a participação do Espírito Santo desde a eternidade na criação do mundo. Então, a criação é obra da trindade.